Oi, hoje a gente vai falar sobre o IRP, o Irish Resident Permit. O IRP, Irish Resident Permit, nada mais é do que o visto de estudante. Ele é o antigo GNIBI, o Guarda National Immigration Bureau. E muitos dos nossos alunos nos perguntam como é a emissão do meu visto de estudante aqui na Irlanda. A princípio, no aeroporto, você receberá um carimbo de visto temporário de no máximo 3 meses, assim que você passar pela imigração irlandesa. Mas atenção, esse tempo de validade pode variar de acordo com o um oficial que irá te entender, não passando mais do que 90 dias estipulados. Nesse momento, você irá apresentar os seguintes documentos. Passaporte válido, passagens aéreas de ida e volta, seguro governamental, carta de matrícula da escola, confirmação de acomodação, certificado de vacinação contra a Covid-19 em inglês e que pode ser emitido pelo aplicativo SUS. Extrato bancário recente com a comprovação dos 3 mil euros. Eu não recomendo que você traga dinheiro em espécie. Essa não é uma boa opção para sua comprovação financeira e também não é segura. Logo após chegar no país, você fará o agendamento do seu visto que deverá acontecer antes do término do visto temporário que você recebeu no aeroporto. Esse agendamento deverá ser realizado apenas por telefone e você pode conferir ele aqui na tela. Você precisará ter em mãos os seguintes documentos. O passaporte e a data de validade desses mesmos documentos. Treinar também a forma de como você irá pronunciar as letras do alfabeto em inglês, pois será necessário soletar alguns dados como e-mail, telefone e endereço. Logo após esse processo de agendamento por telefone, você receberá um e-mail com a data e o horário da sua entrevista no Departamento de Imigração. Você deverá imprimir esse documento e levar junto com todos os outros documentos a seguir. Passaporte válido, carta de escola atualizada com seu endereço atual, seguro-saúde, extrato bancário com a comprovação dos 3 mil euros, e-mail de agendamento impresso e cartão de débito internacional para pagamento do visto. Atenção, o Departamento de Imigração não aceita o pagamento em dinheiro. Ótimo, já sabemos tudo sobre o RP, mas quais são os problemas que eu posso enfrentar se eu não tiver um visto válido? Normalmente, sem um visto válido de estudante Stamp 2, você não poderá trabalhar e nem viajar para outros países. Porém, por conta das atuais condições que enfrentamos no mundo, o governo irlandês liberou a contratação de alunos que ainda não pegaram a documentação definitiva por conta da alta demanda de mão de obra recorrente aqui no país. Essa é uma decisão temporária. Por isso, ao chegar na Irlanda, e dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, já faz a ligação para o departamento de imigração e faz o seu agendamento. Se você for um aluno SWA, você irá receber um chip de celular com crédito já para poder realizar esse processo. E aí você vai me perguntar, posso ser deportado caso eu não tenha o Stamp 2? Não! Estando dentro do prazo delimitado dos três meses de visto prévio, você cumprirá com a legalidade e a estadia no país permanece íntegra. Ou seja, mesmo que demore para que o seu visto seja emitido, esse prazo garante que você esteja legalmente no país. Outra dúvida frequente é a respeito do pagamento do visto. Ele acontece apenas no departamento de imigração e não no aeroporto, mas ao chegar no país você precisará da documentação de comprovação caso necessário. Lembre-se que toda a documentação precisa estar impressa, então leve tudo em uma pasta em ordem para que você possa ter fácil acesso. Agora, quando você agendar sua entrevista para a imigração, você deverá levar o cartão de débito internacional para poder realizar o pagamento da emissão do seu visto. O cartão do IRP chegará em seu endereço em até cinco dias úteis. Quanto tempo estão demorando para agendar a entrevista do visto? Essa não é uma informação precisa. Depende muito da disponibilidade de horários e processos do departamento de imigração. Alguns dos alunos da SWA International conseguiram um agendamento para depois de dois meses após a chegada. Já outros alunos conseguiram para dois dias após a chegada. O que nós indicamos é que você que está no Brasil aguarde para chegar no país e realizar o seu agendamento. Diversos outros alunos que já estão aqui estão tentando incessantemente o agendamento e o trabalho em conjunto ajudará para que todos tenham acesso ao documento. E o que você achou desse vídeo? Se achou importante, já dá um joinha e compartilha com aquele amigo que também precisa ter acesso a essa informação. Até mais!